Nesta quarta-feira, 4 de abril, foi lançada na Embrapa, em Brasília, a rede ILPF, uma associação formada entre a Embrapa, a Cooperativa Cocamar e as empresas John Deere, Soesp, Singenta e também o Bradesco. O objetivo da associação é estimular o uso da tecnologia de integração, lavoura, pecuária e floresta e também ajudar a garantir que o Brasil alcance 19,3 milhões de hectares com o ILPF até o ano de 2020. Hoje, cerca de 14,6 milhões de hectares brasileiros são gerenciados com o uso de sistemas integrados. Com a associação, a rede ILPF continuará o trabalho de transferência de tecnologia, capacitação de assistência técnica e de comunicação. A rede LPF é uma parceria público-privada extremamente importante para a pesquisa agropecuária brasileira. Ela vem com quatro objetivos muito importantes. A rede vem nos ajudar a transferir, a disseminar os conhecimentos sobre os sistemas integrados, a integração lavoura-pecuária Lavoura Pecuária Floresta, que é uma nova maneira de produzir com sustentabilidade, com baixa emissão de carbono, dentro dos padrões que são requeridos pelos acordos internacionais dos quais o Brasil participa. O segundo objetivo é que a rede vai ajudar a pesquisa agropecuária a fazer mais investimento em mais pesquisa e inovação para aprimoramento dos sistemas produtivos brasileiros. O terceiro objetivo é que nós estamos nos juntando a parceiros que possam ajudar a levar mais recursos, financiamento, novas uh, políticas uh, de estímulo para que os produtores brasileiros tenham acesso a esse conhecimento e a essas tecnologias. E o quarto objetivo muito importante é que nós queremos criar uma nova narrativa, uma nova marca para a agropecuária brasileira. O Brasil está fazendo coisas muito importantes, está caminhando rapidamente na direção da sustentabilidade. Os sistemas integrados ajudam o Brasil a dialogar com as políticas públicas de âmbito internacional, Acordo de Paris, essa pressão dos consumidores por alimentos que tenham baixo impacto nos recursos naturais, com qualidade, com eficiência. O Brasil tem, portanto, a oportunidade, através dos sistemas integrados, de criar uma nova marca. De acordo com o presidente do Conselho Gestor da Rede ILPF e pesquisador da Embrapa, Renato Rodrigues, o objetivo é ter um milhão de hectares de ILPF participando do programa até 2030. A gente tem um programa muito audacioso de implantação de 1 milhão de hectares de ILPF no Brasil, é, até 2030, né, ajudando o Brasil a cumprir o compromisso das políticas públicas, da contribuição nacionalmente determinada e trazendo a sustentabilidade para o campo. A, a integração lavoura-pecuária-floresta ela traz uma série de benefícios para o produtor e para o meio ambiente. Então, ela é uma tecnologia considerada altamente sustentável por trazer benefícios econômicos, em primeiro lugar, para o produtor. Então, não adianta a gente falar de uma tecnologia que traz benefícios ambientais, mas não traz renda para o produtor. Então, o produtor é o centro da, da, do processo e ele tem que estar é, bem amparado por uma tecnologia. A ILPF é uma tecnologia brasileira e tem como estratégia a produção que integra a agricultura, a criação de animais e o plantio de árvores em uma mesma área. Para que haja interação positiva entre os componentes, gerando benefícios sociais, ambientais e também econômicos. O presidente da John Deere no Brasil, Paulo Herrmann, destacou o potencial que a tecnologia tem para transformar o sistema produtivo brasileiro e o desafio da ampliação do trabalho da rede LPF. Em 2012, nós uh, tomamos a decisão de criar a rede, a rede LPF. É, juntamente com outras 4, 5 empresas, num primeiro momento, depois nós chegamos a 6 empresas, com o objetivo de fortalecer a Embrapa, nos agregando no entorno da empresa para que a gente pudesse fazer a difusão dessa tecnologia de maneira mais rápida, mais intensiva. Nesses cinco anos, nós conseguimos sair de uma área muito pequena e significante para 11,5 milhões de hectares. Eu acho que essa primeira etapa foi muito bem sucedida. Hoje o ILPF já é uma tecnologia conhecida, ninguém questiona mais a complexidade do sistema ou se ele é viável ou não é viável. Então, acho que essa etapa 1 um, foi muito bem sucedida e estou muito contente em termos atingido esse objetivo. Durante o evento de lançamento da associação representante das instituições, assinaram o termo de cooperação.